E aí, galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou Marcela Marcelo Ponte, seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Se você ainda não for inscrito, já se inscreve aqui e ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo que está acontecendo aqui. São vídeos de tutoriais, dicas de aplicativos e agora a febre do momento, que é o Free Fire, né? Tem muita gente me pergunta, vê lá eu gravando as gameplay, os vídeos, pergunta se Marcelo você joga no celular ou no emulador. Galera, eu jogo no emulador, o emulador é o BlueStacks, tá? BlueStacks 4 ou 3, não lembro. Sei que é o BlueStacks. Galera, o BlueStacks, ele é pesado. Tá, se você quer só jogar, eu não recomendo, se seu PC tiver abaixo de 4 GB de RAM E for um processador inferior a 2.0 GHz, não recomendo você instalar o Bluestacks O Bluestacks é muito pesado para isso Aí eu andei dando umas pesquisadas e teve um inscrito aqui do canal Que sugeriu para eu testar um emulador O nome do emulador é o Smart Gaga tá? é, Eu pensei aqui né? e falei, pô bicho, daria legal se eu fizesse um vídeo mostrando sobre o emulador Para a galera que tem PC fraco porque muitos youtubers falam que Ah, o melhor emulador para PC fraco Mas vai lá, o PC do cara não é fraco pô. O PC do cara tem 8 GB de RAM E 7 Qualquer emulador que ele colocar vai rodar Vai rodar liso <risos> E não, então você tem que fazer um teste com um emulador de Com PC fraco Você tem que fazer o um teste com PC fraco para realmente sim ter uma opinião Certa, né? Porque muita gente Tem PC fraco Então o que, que eu fiz? Eu, falei, eu testei já esse Smart Gaga No meu PC, cara, rodou Sensacional. Falei, eu vou testar nesse PC aqui. Então eu ainda não instalei nele, tá? Tá aqui, ó. Vou primeiro vou mostrar aqui para vocês as especificações dele que tem aqui, ó, nessa telinha aqui, ó. Aqui tá falando que ele é um processador dual core, 2 GB de RAM, 500 de HD e ele tava com Windows 8.1. Só que aí eu coloquei o Windows 10 Lite, Light, tá? É uma versão que eu tenho aqui bem levezinha, bem capada assim, filé. Então, esse sim é um PC fraco, tá? Vamos lá, vamos para a tela, vamos instalar o trem. Primeira coisa que você precisa ver, cara, se o seu computador tá agora para você ver se a virtualização 3D está ligada no seu PC. Você vai fazer isso aqui, ó. Deixa eu tentar mostrar aqui o teclado. Aqui o teclado. Você vai apertar, ó, Ctrl, Shift e Esc. Os três juntos. Lá no PC vai aparecer isso aqui, ó. Vai aparecer isso aí, o Gerenciador de tarefas. Aí você vem aqui, ó, em desempenho. Pode ser que o seu venha desse jeito aqui, ó. Se venha desse jeito, você clica aqui em mais detalhes. E ele vai abrir assim aí você vai aqui em desempenho aqui tem o desempenho do seu processador aí você vai ver isso aqui ó virtualização tá vendo tem que estar tá habilitado beleza se não tiver o seu computador não vai ser possível rodar isso aqui aí tem algum jeito aí você pesquisa aqui mesmo no YouTube como habilitar virtualização no PC tá você pesquisa aí no YouTube que você vai ver como que você vai habilitar isso beleza tá habilitado agora eu vou instalar o Smart Gaga tá vou clicar duas vezes Aqui vai estar tá o link para você baixar ele Você baixa e instala ele aqui, ó. Executar Ó, Smart Gaga 1.1 Executar, iGri Install Pronto, já está instalando ele Ele é muito pequeno, cara, em vista tipo do tamanho do Do BlueStacks Do emulador da Tencent do Nox Deixa eu ver qual o outro LD Player Cara, eles são muito grandes perto desse aqui Esse é pequeno, aqui é o tamanho dele Deixa eu ver aqui qual que é o tamanho dele aqui Vamos ver aqui o tamanho dele aqui, ó. Oh, deixa eu vir aqui em propriedades, quanto está é instalando, ó. Ele é 185 MB, cara. É muito pequeno, tá? Aí ele espera que ele extrair. Ele vai extrair, vai instalar ele, tá? E a gente vai fazer o teste já já. Ver se vai rodar mesmo aí o Free Fire de boa ou não. Se vai ficar travando. Eu acredito que ele vai rodar mais ou menos, cara. Eu ainda não testei nesse PC, tá? Então a gente vai estar testando junto agora. Vamos esperar ele instalar. Pronto. Instalou. Agora já tá marcado aqui, ó. Run Smart Gaga. Finish e ele apareceu aqui um ícone, aqui um atalho. Ó. Ele abre igual como se fosse um celular. Tá vendo? Ó? É como se fosse um celular. Isso eu achei muito bacana dele. Tá, deixa ele terminar aqui. Ó. Ele vai rolar isso aqui. Se o seu computador tiver mais memória RAM, ou um processador melhor, isso aqui vai se passar rapidinho, igual um tiro. Mas no meu, como é meio lento, né? Esse aqui é mais fraco. Tá vendo aí? Ele tá indo bem devagarzinho. Beleza, vamos esperar ele terminar aqui. Pronto, já tá instalado, já tá ok. Ah, como é que eu faço para baixar agora meus aplicativos, tá? Deixa eu fechar isso aqui. Você vai vir aqui, ó, nesses três pontos, nesse menuzinho aqui, ó. E aqui tem aqui, ó, Play Store, tá? Aí você vai clicar aqui na Play Store. Você vai entrar agora com a sua, com seu Gmail e sua senha, tá? O seu e-mail e sua senha do Google. Se não tiver, você cria uma conta, ó. Adicionar a Google Conta. Se der esse erro, esse erro é normal. Você dá OK e vai de novo, tá? abriu aqui, você vai aqui, no caso eu já tenho uma conta, então vou entrar com ela aqui, tá? Vou pausar aí, ou embaçar aí pra gente entrar com ela aqui. Depois que você digitou lá, basta vir aqui agora dar um ok. Entrando na conta, pode demorar alguns minutos, olha é lá, pronto. Só clicar aqui nessa setinha pra avançar. E pronto, você já adicionou sua conta de Gmail. E agora você vai baixar o Free Fire, tá? Vamos baixar aqui o Free Fire, deixa ele abrir aqui. Ele vai abrir a Play Store igual eu abri no celular, mano. Tanto que o menu aqui é bem igual. Você dá um aqui, ó. Deu esse erro aqui, você clica em Retry. Pronto, ele já vai abrir aqui ó, o Google Play. Abriu aqui o Home, Games, Movie. Ele vem todo em inglês, tá? Não tem problema, não. A gente não precisa disso, <risos> que ele seja outra coisa, não, tá? Ó, pode ver aqui que é igual no celular, ó. Mesma coisa. Aí você vai clicar aqui né, e vai fazer a busca pelo Free Fire, beleza? Vou procurar aqui Free Fire. E você baixa ele. Tá. Clica aqui, ó. Free Fire. Instalar. Aqui ele já é maiorzinho, 413 MB Aceitar. E só esperar ele baixar para você começar já fazer o teste e ver se vai rodar, beleza? Eu vou deixar ele baixando aqui e depois a gente volta quando ele terminar, falou? Beleza, galera? Ele terminou de instalar aqui, eu já está aqui instalado e vamos clicar em Open, tá? Você vai entrar aí com a sua conta aí oficial, a sua conta ou você pode criar uma conta nova, já que ele vem com com um banco de dados novo, então você pode até criar uma conta nova. Quando a gente abre ele, ele já abre essa mensagem aqui na tela, mostrando aqui os comandos, né? As ações, o F, o G, H, M, tudinho, mostrando o que, que você faz. Mas isso aqui também você pode ver lá durante o jogo, tá? O F1 você mostra as teclas e o F12 você deixa a tela cheia, tá? Então vamos fechar aqui, vamos esperar ele abrir aqui. Deixa eu ver, cadê? Tá abrindo aí, eu já abriu aí, ó, carregando. Lembrando, galera, que esse computador tem 2 GB de memória RAM, então ele é muito fraco, muito fraco mesmo. Tem celular, o meu celular que é um J7 Prime, ele já tem mais memória do que esse computador, tá? Mas às vezes a pessoa quer por tentar jogar no computador, né? Então essa é a vantagem aqui dele, tá? Ele tá abrindo aqui, talvez ele dê uma travadinha aqui no começo, ele demora para abrir, porque como eu disse, a memória do computador é muito fraca, tá? Então ele tá abrindo. Vamos aguardar aqui, ó, carregando. Eu já entrei nele, já alterei para português, ele vai vir em inglês. Mas isso depois você pode alterar, tá? Eu já coloquei em inglês, já criei uma conta aqui rapidinho, só pra gente adiantar mais aqui o vídeo, porque o vídeo tá ficando muito longo. Mas eu acredito que vai funcionar aí pra vocês, tá? Quando você entrar, ele vai pedir aqui pra você criar a conta e tudo mais, tá? Ele vai entrar desse jeito aqui, ó. Deixa eu pôr aqui em logout. Ele vai vir assim, em inglês. Aí você cria aqui uma conta ou entra com a sua via Facebook, ou entra aqui via VK, não sei, né? No meu caso, eu vou entrar aqui na conta local que eu já criei. Ele vem todo em inglês, lembrando. Então, você clica em iniciar jogo. Aqui vai estar Start Game, né? Você vai entrar. Deixa ele abrir aqui certinho primeiro. Como eu disse, ele é mais lento, né? Beleza, entrou aqui. Ó, ele já deu a mensagem aqui, ó. Seu computador está rodando com pouca memória virtual, isso pode causar problemas. Por favor, é, feche os outros aplicativos e reserve mais memória virtual, tá? Então, vou clicar aqui e fechar. Aqui, ó, quando você entrar, para você alterar ele de inglês pra português, deixa eu fechar aqui, basta você vir aqui, ó, nessa catraquinha, e aqui você muda pra português aqui, tá? Você viu que ele deu ultra aqui, né? Eu vou deixar suave, que é pra ele rodar mais, mais, mais leve, tá? Ó, tá vendo aí, ó? Tá rodando belezinha até, né? Vamos entrar aqui em modo clássico normal, vamos começar aqui uma partida, só pra gente ver como que vai ser o desempenho dele, tá? Tá abrindo aqui... Ó, mudou para o modo Smart Mod automaticamente. Aqui, ó, vocês estão vendo ali, ó. Aqui, ó, ó, ele aparece aqui as indicações das teclas, ó, que você vai usar, tá? Aí se eu apertar F1 de novo, ele some, viu? F12, ele vai mostrar as a janela aqui de, de tela. F11, fica a tela cheia, tá? F11. Então vamos esperar aqui. Ele vai entrar já direto lá no game, ele tem um lag bem grande devido a pouca memória que tem aqui no, no, no PC, né? Então por isso que ele dá esse lag aí bem, bem grande, tá? Vamos esperar ele começar aqui. Uma coisa que eu achei legal nesse, nesse simulador, galera, é que, por exemplo, você tá jogando, ele, entra, ele some a tecla, a, o mousezinho automaticamente, tá? Ó, já sumiu ali a seta. Ó, já estou movimentando aqui, ele já está movendo lá, ó, tá? Beleza. É, se eu quiser que a tecla volte, que é a setinha, você aperta a tecla CTRL, tá? Ó, CTRL, ele volta, ó. CTRL, tô apertando a tecla CTRL, tá? Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês, ó. Deixa eu ver, afastar mais aqui para mostrar aqui. Bem aqui, aqui vai dar legal. Ó, CTRL, aí a setinha voltou lá, na... ó. Voltei, travei, voltou, tá? Pra pular é o F, vou apertar o F. Deixa eu chegar mais para ali para ficar mais prático aqui, pronto, aqui. Deixa eu ajeitar aqui, oh, deixa eu achar um jeito legal aqui de colocar essa câmera aqui, pronto, aqui aí, vou ficar um pouquinho longe aqui, mas vai dar, tá, beleza deixa eu girar pra lá, vou cair pra lá ó, 2 GB de memória RAM, tá rodando legal, velho, não tá rodando macio, mas tá rodando as teclas ASDF aqui é o que roda, lembrando que eu tive que colocar no modo suave, né, pra poder rodar Pronto, ó, Tá dando umas travadinhas para frente. Ó, nas teclas A, S, D, W. Belezinha. Vamos pegar uma arma ali. Um colete. Ele já tá com coleta automática. Já veio o padrão. Mas você pode modificar depois. Ah, eu quero ver os comandos na tela. Então eu vou apertar F1. Pronto, lá Aí aparece as letras lá na tela, tá? Deixa eu pôr em tela cheia. Aperta Ctrl. Aí eu venho aqui, ó. Nesse ícone aqui. Ou aperto F12, F11. Esse aqui fecha. F11. Tela cheia. Pronto. Vamos lá. Shift para ele correr, ó. ó. Aqui, ó. Ele vai correr mais rápido. Beleza. Com 2 GB de RAM, galera. 2 GB de RAM. Tá rodando liso mais ou menos liso. Não tá tão liso, não. Mas tá, tá bom. Coletor automático, ó, tá dando umas travadinhas. Então, se for pra jogar, galera, compensa. Se você quer aprender... Pega aqui, ó. Dando as travadas. Olha lá o cara lá em cima. lá, ó. Já levei tiro. Pra trocar a arma é um, dois e o 3. Pô, mano, eu tinha que ver um boot, né, velho? Porque encontrar já um jogador aqui é complicado pra me mostrar aqui como é que tá o gra, Como é que joga. Ó, tem um cara tirando de trás. Nas costas, tem um aqui, ó. Olha lá, com o botão direito você mira. Tira, tira. Ele tá se adaptando ainda, por isso que ele tá engasgando, galera. Vamos correr pra cá. Olha lá, olha lá, olha lá, o cara, lá lá, o cara. Fogo, fogo, pega na cabeça. Se o seu computador tiver 4GB de RAM, ele vai rodar com certeza vai rodar melhor, galera, tá? É que esse aqui só é 2GB de RAM. Mas a gente pode melhorar mais ele ainda. Ó. Você tá vendo que tá dando umas travadas, né? Como que eu vou fazer para melhorar? Eu vou. Tirar aqui a setinha. Vou pôr aqui em tela normal. Aí você vem aqui, ó. Control. Você vem aqui nesses três pontinhos. Deixa eu voltar aqui a tela aqui. Mostrar aqui a tela. Ó. Você vem aqui, ó. Nesses três pontinhos. Menu. Aí você vai aqui, ó. Settings. Tá? Aqui. Você vem aqui, ó. Advanced. Pode deixar aqui nesse que tá mesmo. Mas você diminui aqui, eu Coloca nesse aqui. 560. para baixar mais ainda. CPU. Você põe na metade do seu que tiver, DirectX ou OpenGL, coloque, vamos deixar do jeito que tá mesmo, tá? RAM, ó, eu só tenho 2GB, então eu vou colocar aqui, ó, 1GB de 1,5, 1GB só aqui, ó, 1GB, tá? E manda salvar. Microfone, se você tiver microfone, você marca aqui qual que você quer usar para falar, tá? Salvar, ele vai pedir para reiniciar, ok, aí você aperta CTRL de novo... Fecha aqui o aplicativo, o, o aplicativo não, o programa, confirma. A gente abre ele novamente, agora ele já vai rodar um pouco mais suave, porque eu diminui lá a resolução e diminuir. E coloquei também só 1 GB de memória RAM para usar nele. Então ele já vai rodar um pouquinho melhor, tá? Para você estar tá, é, configurando. Aí ó, quando você entra aqui, ó, não aparece o aplicativo. Aí você tem que clicar aqui ó, nos três pontinhos. Aí tá aqui o Free Fire. Para você colocar ele lá na área de trabalho, você aperta, segura aqui em cima do ícone e joga aqui, ó. Pronto. Aí ele vai abrir já aqui. pronto ele abrir, ele abrir esse aqui, só fechar, pronto. Comenta aqui embaixo, galera, se deu certo aí com você, se você instalou, se você está usando ele, se você está gostando ou não, tá? Comenta aí pra gente, dá esse feedback aí, beleza? Então, galera, eu, eu, eu já reiniciei ele, lembrando aqui, ó, as configurações desse PC, eu coloquei a câmera um pouquinho mais pra cá para mostrar aqui as configurações do PC, né? 2 GB e dual-core, tá? Então vamos abrir aqui ele de novo. Já fiz as alterações aqui para tentar ter um desempenho um pouco melhor. Ele abriu essa propaganda, só fechar ela. Pronto, vamos esperar ele abrir aqui. Lembrando, pessoal, que se você quiser fazer gameplay, aí você precisa investir mais. Você precisa aumentar a memória RAM do seu PC, colocar um processador melhor para você poder usar esse emulador junto com algum programa para gravar a tela, tá? Que esse aqui eu acho que ele não faz nenhuma, ele não tem como gravar a tela. Ele tem só como você tirar print da tela. Para você tirar print da tela, é só você apertar nessa tesourinha que tem aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Aí ele dá um screenshot, ó, screenshot completo, ó. E ele salvou aqui na área de trabalho já, ó. Tá vendo aqui, ó, ó, aqui na área de trabalho ele já salvou. Eu apertei aqui, ele já joga lá na área de trabalho o print da tela, tá? Vamos esperar ele abrir aqui. Aqui, galera, é para você mudar os comandos, keyboard settings. Você clica aqui, ó, e ele mostra assim, ó. Aí você pode configurar do seu jeito, tá? Mas eu aconselho você usar desse jeito aqui mesmo, já está pronto, já tá tudo configuradinho, já vem certinho, tá? Para fechar, é só clicar aqui, ó, nessa setinha, pronto, ele já fechou, voltou. Vamos iniciar jogo aqui de novo e vamos ver se vai mudar um pouco de desempenho. Vocês notaram que ele tava dando umas engasgadas, dando umas travadinhas na hora que a gente estava fazendo ali o jogo, né? Jogando, então vamos ver se agora ele melhora, tá? Cliquei aqui em iniciar jogo, beleza, já abriu aqui. É, ele para rodar um pouco melhor também, ele tem que baixar aqui esse pacote que tem aqui em cima. Aqui, ó, tá vendo que tem que baixar um pacote ali, ó. Mas eu não vou mexer nisso, não. E aqui também, se seu computador for 2, 2 GB, coloque em suave, tá, galera. Não adianta colocar em padrão nem em ultra, não. Deixa suave, que é para ele rodar liso. Senão ele não vai rodar, senão ele vai ficar travando, tá. Beleza, vamos fechar aqui. Vamos começar outra partida de novo. E vamos ver se ele vai agora rodar um pouco melhor, tá. Lembrando também que quando você coloca o aplicativo aqui do Free Fire em tela cheia, aqui, ou no F11 do, do teclado, ele pesa mais. Então, eu recomendo, se você que tiver uma tela um pouco grande, use assim, em janela, tá? Usa ele desse jeito aqui. Agora, se o seu computador tiver mais memória, aí você pode pôr em tela cheia, que ele vai rodar belezinha, tá? Eu vou colocar em tela cheia aqui só pra gente fazer o teste. Deixa eu chegar a câmera mais pra cá pra gente poder fazer aqui o teste e ver se vai rodar legal, tá? Deixa eu baixar aqui, pra gente tentar pegar ali o teclado. Deixa eu pôr aqui assim, pronto, aqui. Aí, pronto. Vou pegar o teclado e o mouse ali, pra vocês verem aqui eu jogando aqui. Pra vocês verem que se vai estar tá rodando legal ou não, tá? Pra assumir a setinha, é Ctrl. Você aperta Ctrl, só que ela só funciona durante o jogo. Uma coisa que eu achei legal é que quando você aperta mapa, que é no M, ou a mochila, que é no Tab, que é nessa tecla aqui, ó. Essa tecla aqui é automaticamente aparece a setinha. Quando você aperta de novo, ela some. Tá, isso é legal porque você precisa ficar apertando Ctrl para tirar. Que às vezes você precisa coletar alguma coisa rápida lá no, no mapa o no chão. No caso, e quer acessar a mochila, só você apertar já aparece a setinha. Você já faz alteração e já aperta de novo. Entendeu? Ó, já tô no avião. Ó. Por exemplo, se eu apertar M aqui, ó, que é do mapa ó. M, ó, eu aperto, ó, já vem pra cá a setinha já aparece sozinha. Apertei M de novo, ela já sai sozinha. Isso eu achei muito bacana. No Bluestacks você tem que ficar apertando para aparecer e aperta para desaparecer, entendeu? Vou pular aqui em qualquer lugar. Vamos pular aqui no F. Como eu falei, se você não tiver acostumado com os controles, você aperta F1. Aí F1 vai aparecer aqui, ó. Tá vendo? Ó, ó os comandos aqui, ó. ó o F para abrir. Vamos clicar o F. Vamos cair... Ó, já tá rodando melhor, galera. Ele tá dando umas travadinhas, tá vendo? Quando mexe assim, ele dá umas engasgadinhas. Mas é coisa básica, tá? Vamos esperar aqui. Ó, tem um cara caindo ali, ó. Espero que seja de boot, porque se for o cara, eu já vou morrer logo de cara aqui e vai ficar legal, né? <risos> vamos ver aqui. É, vamos ver se será que consigo ir aqui. O que que é isso? Nossa, um bastão. Beleza. Shift pra correr. Vamos pular aqui. No um espaço pula. Ó, agora já tá melhorzinha. Deixa eu ir lá, ó, control, pra setinha. Vou aqui nas configurações. Aqui, ó, configurações. Som. Tá travando. Eita, caramba, tô levando tiro. Fecha. Corre. Tem um cara ali atrás de mim atirando. Tinha um cara me atirando, cadê ele? Ele tá lá embaixo. Não tô vendo. O som tá travando, galera. Eu acho que é porque tá faltando o drive de som. Cadê, cara? Eu não tô vendo o cara tirando. Deixa eu correr. Ah, aqui, ele aqui, ó, na porta aqui. ó. Tem dois. Ali, ó. Já foi. Agora falta esse outro aqui. Foi. Tá de doze o cara, mano. É, é doido. Ó, ele tá travando um pouco o som, mas é porque o computador não atualizei o drive de som. isso que ele tá travando o som. Olha lá o outro lá, ó. Ó o bug, ó. Você abaixa, mira, levanta e atira. Ó lá, ó. Rodou. Foi. Então, galera, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, tá? Se rodou aí pra vocês, comenta aqui embaixo. Beleza? Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Eu sou Marcela Pontes. Valeu, espero ter ajudado vocês aí. Fiquem todos com Deus. Fui.